Ora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo Como vocês sabem, este vídeo vai ter um nome qualquer que eu não sei E como vocês veem Aqui que a luz... Ah, Precisa aqui de uma luz, precisava aqui de uma luz qualquer O vinho estava bom Agora estou a comer, comida que faz mal a toda a gente, batatas fritas e coisas assim do género, com um molho super picante. O que é que eu quero falar? Ora, hoje, como vocês sabem, eu eu, quer dizer, em, em princípio ninguém sabe. Mas eu vou dizer, eu raramente jogo em seja algo que for. E sempre que jogo normalmente não tenho sorte nenhuma. Hoje houve a continuidade de uma de um evento que em princípio irá ter continuidade uh, e que no fundo vai ao encontro de uma iniciativa de procurar dinheiro para pagar os gastos judiciais uh, de quem não fez mal a ninguém uh, pronto esse é mais ou menos o flow, o fluxo de disposição comportamental e predisposição temporal de todas as pessoas que são minimamente sensíveis a todas as problemáticas, mais ou menos ativistas e humanistas. Contudo, depois eles fizeram uma rifa, fizeram aquelas coisas de comprar rifas e vender e de oferecer seja lá o for uma coisa aleatória para quem, pronto, no momento em que se oferecia sabe-se lá o que é, comprou, alguém comprou uma rifa na associação do número, pronto. E para quem alguma vez tenha vido, ouvido, ah, ah, ah, lido, e ou visto o meu site, o meu sitezinho do Osic4Sounds, como vocês sabem, a América, a América inteira, na associação simbólica, é o tigre branco, o tigre branco. E o tigre branco, na associação da expressão hum, e significado do ying e do yang, o tigre branco é o inque, também associado uh, ao lado feminino, mas também na associação do, da própria evolução do mundo, está na, também associado às polícias, todos os felinos normalmente estão associados às polícias. Uh, e também está associado, uh, pronto, ao lado puramente militar e eu que estava aqui a pensar, foi, eu que sou um macaco é que pronto, o que é que me saiu? saiu -me este, este desenho, belíssimo o autor deste desenho diz aqui em baixo Espero que vocês tenham tido tempo para ler Contudo o desenho está mesmo bonito uh, E pronto, e de repente fiquei a pensar Eu não preciso, digo eu De uma força militar bruta Só para me representar Não é preciso tanto Mas pronto, naquela coisa se for necessário pronto, é, quase como pronto, está bem. Isto faz lembrar aquela situação em que a maioria dos homens diria assim, uh, sente quando há várias vem vários momentos em que as mulheres lhe chamam a atenção sobre pequenos detalhes que eles não estão a dar importância e que por vezes nós dizemos que foi... isso tem realmente importância e então é naquele momento que pronto que o homenzinho pronto, acrescenta um gesto humilde na afirmação da necessidade de haver uma espécie de justiça social, humanitária, humana e etc. Contudo, eu não gosto muito do, do exercício militar porque, pronto, tal como as férias ele é um bocadinho piedoso e torna-se piedoso para um monte de gente e pronto, e isso é chunga, mais vale um gajo arrotar do que ser impiedoso com alguém Aquela! É muito mais moral um gajo dar um peido num casamento do que matar toda a gente que está no casamento, digo eu. Mas pronto, eu sou um macaco, considero que é melhor o peido, mas há malta que considera imenso que pronto, que o exercício militar em prol da ideia não é má ideia, e eu considero sempre que é uma má ideia. Mas, pronto, eu não posso impedir que o tempo, não é, produza, sabe-se lá o que é que o tempo produz Que normalmente repete-se ciclicamente e tal E pronto, isso é terrível, não é, é, uma, uma, é quase, oh amigo, você já entrou em estado vício, vício, não é, um estado vicioso uh, Pronto, de uma escolha que em princípio só piora as coisas faz lembrar um bocadinho pronto, aquela, aquela noção do, daquela malta que oferece um conhecimento que facilita a vida de quem em toda o seu, a sua constante tem a necessidade de ser injusto com os outros Acaba por ser um bocadinho, é um bocadinho, mas pronto, é aquilo que eu vejo, que a história transmite, que é o lado judicial. Seja ele puramente judicial, isto é, policial, judicial criminal ou judicial militar. Pronto, o militar, uh, por ser militar, inclui o judicial e o criminal é o lado mais comum, que ele tem, não é, o lado, pronto, não faz diferença, tanto faz na associação do vídeo, tributo ao 666 E pronto, o que é que eu posso dizer mais sobre isto? Eu gostava de pegar neste, neste desenhozinho, isto está associado a uma loja de tatuagens e o redesenho, de é, ele é mesmo bonito, este homenzinho que vocês podem, não sei se tiveram tempo de ler ou não, mas como homem não me disse, olha faz promoção aí de mim, que eu gosto e quero, e o pronto, só vos dei tempo para ler assim de repente. O homem não me disse nada, não é? Ele, ele, ele Imagina que eu começava a dizer o nome dele, ele polizia atrás de mim a dizer, ''Olha, não a publicidade de mim porquê?'' lá! ao oh, Eu pago-te para isso, oh, oh. Pronto. Então, antes de isso acontecer, eu nem gostou a hipótese de ler. Contudo, o desenho, como vocês veem, está minimamente bonito. Uh, e.. Eu até gostava de tatuar Aquele desenho Na parte direita Do meu corpo, nas costas Acho que é nas costas Do lado direito Que é o lado feminino O lado wing é o tigrezinho Ou a Uma tigreza Uma tigresa De unhas negras Iris cor de mel Uma mulher uma beleza que me aconteceu, e é assim, os homens para sempre irão amar as mulheres, contudo, pronto, é em prol da flutuação de harmonia que o lado feminino expressa, que todas as horribilidades acontecem. Nem sempre, não é? Nem sempre. Há homens que sabem autodominar.